Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde. Como sempre, o nosso programa é produzido com muito carinho para você, seguidor do Rio Mafra Mix. E hoje, nosso programa Dicas de Saúde trouxe um assunto muito interessante para você que está aí nos ouvindo e seguindo toda semana. Eu trouxe um grande neurologista da equipe Grupo Neuromax, para falar para você sobre um assunto que eu tenho certeza que os nossos seguidores têm muita curiosidade em saber sobre a meningite. E eu trouxe hoje o doutor Stefan Gerlach Moreira, ele que é nosso médico intensivista, neurologista, né, da Grupo Neuromax, está aqui falando para nós. Então, com esse assunto, tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, Lucimara. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo aí que vai assistir o programa. Doutor, assim, as pessoas sempre, desde que eu me conheço por gente, que comecei a entender sobre saúde, ouvir né, as pessoas falarem, as pessoas mais antigas falavam, ai meu Deus, fulano está com meningite, o que é isso, né? Então... Hoje eu vim te perguntar o que é meningite, doutor, a gente esclarecer aí as pessoas que ainda tem um tabu, tem um medo, né, sobre a meningite. Então, a meningite é a inflamação das meninges. As meninges são as camadas que envolvem o cérebro e a medula, né, o sistema nervoso central. Então, sempre que a gente tem uma inflamação da meninge, a gente chama de meningite. É, como causa da inflamação, existem várias etiologias, várias coisas podem causar inflamação e a mais comum delas é uma infecção. Então são as meningites infecciosas e essa infecção ela pode ser uma infecção aguda, uma infecção crônica, e ela pode ser causada por bactérias, por vírus, por parasitas, por fungos, então essas são as infecciosas. Outras causas de meningite menos comuns, menos faladas, é, que são as não infecciosas, podem ser causadas por agentes químicos, às vezes é um efeito colateral de alguma medicação, é, também pode ser doenças autoimunes, doenças sistêmicas. E também pode ser até por neoplasia, por câncer, sabe? Pode causar meningite. Mas o mais comum mesmo é a gente correlacionar meningite com a causa infecciosa, com as bacterianas e virais, principalmente. Doutor, aonde é, se localiza as nossas meninges, para as pessoas saberem? Bom, são três camadas que recobrem, envolvem o cérebro e a medula, né? Duramater, Piamater e Aracnoide. Essas são as, as camadas que a gente tem ali. E, e que formam é, um, um invólucro, né? Elas envolvem o cérebro e mantêm o cérebro é, livre de, da, de penetração de agentes infecciosos, de substâncias, ela é uma camada que protege o cérebro. Doutor, o que, que a meningite pode causar nas pessoas em si, né? Bom, meningite é, é uma doença grave, uma doença potencialmente fatal também, e que pode deixar sequelas, né, dependendo das complicações que a meningite tiver, ela pode dar sequelas motoras, que são perda de movimento, pode dar sequela cognitiva, que é, né, são alterações de pensamento, de memória, de comportamento. Meningites também, quando pegam nervos cranianos, podem dar alterações como déficit visual, surdez, e é, quando mais grave, ela pode dar uma hipertensão intracraniana, que quando prolongada pode levar à herniação do cérebro e até mesmo ao óbito. Mas, então, por isso que é bem importante as pessoas procurarem ajuda médica sempre, né, doutor? Quando é observar alguns sintomas, né, doutor? Sim. E como que começa a meningite, doutor? Então, os sintomas iniciais, sintomas clássicos da meningite são a dor de cabeça, a febre, essa febre muitas vezes pode ser alta, acima de 38 graus e meio, e também tem a rigidez de nuca, que é quando a pessoa sente uma dor no, no, no pescoço que ela não consegue dobrar o pescoço principalmente para baixo assim essa, essa esse pescoço travado junto com a dor de cabeça com a febre pode ter enjoo também vômito e sonolência né quando a gente está falando de paciente menor bebezinho assim ele pode ter um abaulamento de fontanela que é a moleira a moleira ela fica meio saltadinha para fora assim isso pode acontecer também é, sugestivo de meningite aí doutor é, a meningite pode matar? Tenho certeza que os nossos seguidores têm essas perguntas aí. Sim, meningite pode matar. É uma doença que quando não tratada, a mortalidade vai de 50% até 90%. E mesmo pacientes que estão recebendo um tratamento adequado ainda tem uma mortalidade de 5% a 10%. Então a gente está falando de uma doença é, potencialmente fatal, sabe? Tem que procurar médico mesmo, tem que procurar hospital, UPA, o que for, para... É, detectar se realmente é um caso de meningite ou não. Quanto mais rápido procurar ajuda, melhor a recuperação desses Sim. pacientes, né, doutor? Com certeza. E como descobrir se a pessoa está com meningite, doutor? Então, como eu falei, tem que ir para o hospital, né? Hospital, UPA, tem que ir para o médico. Tem que procurar né, meningite na suspeita de uma meningite tem que levar para um pronto atendimento, tem que ser um atendimento rápido, tá? Então o médico vai precisar do exame clínico e de uma análise de líquor para poder fazer o diagnóstico e poder tratar. Doutor, é, explica um pouquinho sobre essa análise do líquor, essa punção lombar que as pessoas isso. falam para poder avaliar a meningite. Como seria isso, doutor? Então a punção lombar é um procedimento feito pelo médico, é, com a ajuda de uma agulha, a gente Consegue coletar esse líquor, que é um líquido que é produzido dentro do cérebro, que ele é, corre pelo cérebro, desce para a medula, volta e reabsorvido. E a gente está sempre produzindo e reabsorvendo ele. Nosso líquor, ele, mas o volume de líquor que a gente tem no corpo é, é produzido e reabsorvido cerca de cinco vezes durante o um dia. Então, esse procedimento é colocar a agulha para a gente poder coletar esse líquor e mandar ele para o laboratório. Legal, doutor. E me diz uma coisa, doutor, hoje, né, com o avanço da tecnologia, da medicina, existe vacina para meningite, doutor? Existe, sim. É, existem vacinas, mais de uma vacina para meningite, que protege contra é, agentes bacterianos, virais e até mesmo é, micobactérias que podem causar meningite. Essas vacinas, elas estão disponíveis no, caderno, no calendário vacinal do Ministério da Saúde. Desde a BCG, aquela vacina que toma quando é bebezinho, que deixa marca, que ela protege contra uma forma de meningite, que essa vacina ela protege contra as formas graves da tuberculose. E uma delas é a meningite tuberculose, pela tuberculose, né? É, outra vacina que protege contra meningite é a pentavalente, que dentre as, os, os, os patógenos que ela dá imunidade, ela dá imunidade também para hemófilos influenza, que é uma bactéria que causa meningite. É importante falar que a... A, a, o índice de meningite bacteriana por hemófilos influenza diminuiu bastante depois que o Ministério da Saúde colocou essa vacina no calendário vacinal. É, e também tem a vacina meningocóstica. Tanto a meningo C quanto a meningo ACWY, a elas também ela, ela as protegem contra o meningococo, que é a Nicéria meningitidis, que é uma bactéria que causa meningite. É, então, essas vacinas protegem contra meningite, tá? A vacina pneumocócica, ela protege contra várias formas de doença do, da, causada pelo pneumococo, mas não contra meningite causada pelo pneumococo. Então, não dá pra gente dizer que ela protege contra meningite, mas tem todas essas outras aí. Por isso, doutor, assim, aproveitando a nossa entrevista aqui e todas essas, é, né, tirando todas essas dúvidas, por isso que o conselho que eu dou é para, essas, para as mães que têm bebês pequenos, que não deixem de vacinar os seus bebês, as, sua, as suas crianças, porque a vacina salva vidas. E a gente Sim. tem na rede aí de saúde disponível, né, tem. doutor? Não só crianças, como adolescentes e adultos também, tá? Até os 59 anos aí as vacinas aí, a meningocócica, a pentavalente, podem ser tomadas, tá? Doutor, como se previne a meningite? Bom, o que a gente pode fazer para prevenir meningite, além de todas as vacinas que a gente comentou agora, é, são hábitos de higiene, né? Lavar bem as mãos, é, a etiqueta da tosse, mas tá estar sempre, é, sempre lavando bem as mãos é o principal, tá? É, é importante, tem um detalhe aqui sobre prevenção de meningite, que é que quando tem um paciente que tenha diagnóstico de meningite por um dos dois, uma das duas bactérias, ou pelo meningococo ou pelo hemófilos influenza ah, os comunicantes próximos desses pacientes, então os familiares, se for uma criança, os colegas de, de, de creche, a professora, é, quem teve contato com a pessoa que teve essa meningite confirmada por esses dois é, patógenos, ela tem que fazer a que é o uso de um antibiótico de dois a quatro dias para prevenir que ela vá desem, não desenvolver um quadro de meningite. Mas então... Além disso tudo, ainda tem o que a gente vai sempre falar. Sempre que a gente for falar de saúde, de prevenção, a gente vai falar de bons hábitos de vida, né? De fazer atividade física, de ter uma alimentação adequada, balanceada, de tomar bastante água, de dormir bem. Isso tudo faz com que nosso sistema imune fique forte, né? O um sistema imunológico fraco, ele predispõe a gente a ter infecções, inclusive meningites também. Doutor, é... como detectar a meningite? Então, a meningite é, né, na suspeita clínica, quando o médico suspeita do quadro de dor de cabeça, febre, rigidez de nuca, nem sempre tem todos esses sintomas, mas na suspeita clínica de meningite é fazer a punção lombar é, para conseguir confirmar o diagnóstico. Num quadro bastante suspeito, a gente inicia o tratamento antes mesmo de ter o resultado do laboratório. Essas horas aí que o laboratório leva para conseguir fazer a análise, a gente não pode perder, então a gente já começa o tratamento antes disso mesmo. Entendi, doutor. Esse tratamento são com antibióticos? Isso, é. meningite bacteriana a gente trata com antibiótico. Algumas meningites virais existem, antivirais para fazer, mas geralmente as meningites virais não precisam de tratamento ou a gente acaba na dúvida sempre iniciando o antibiótico, pensando na possibilidade da bacteriana e a gente faz o tratamento assim mesmo. Doutor, é... nosso Brasil aí é... É muito extenso, muito grande, né? Eu gostaria que o senhor contasse para nós e para os seguidores quais são os tipos de meningites mais comuns no nosso país. No Brasil e no mundo, as meningites mais comuns são as virais, né? Então, são as causadas por vírus. Depois, em segundo lugar, vem as bacterianas. Dentro das bacterianas, existem diversas bactérias que podem causar e o agente, o patógeno isolado mais comum que tem é o meningococo e, em segundo lugar, o pneumococo. Doutor, o que é e como é a transmissão da meningite bacteriana? A bacteriana, é, na maioria das vezes, a transmissão é por vias aéreas. Então, é por isso que tem alguns pacientes que, que têm meningite e que confirma né, por o um meningococo ou hemófilos, eles precisam fazer a profilaxia quem convive perto, porque transmite pelo ar mesmo, pelas nossas vias aéreas. As meningites virais, maioria delas, principalmente o enterococo, que é o mais comum, os vírus da família enterococo, né, transmite por via fecal oral. Então, é por isso é importante também lavar as mãos, né? E as pessoas sempre perguntam, já falou sobre a meningite viral, sobre a meningite bacteriana, né, doutor? E a meningite fúngica? A meningite fúngica é causada por fungo, né? Existem diversos fungos, diversas doenças causadas por fungo que podem acabar afetando as meninges, é, as mais comuns aí, criptococose, istoplasmose, é, coxidioidomicose. E os quadros de meningite fúngica, eles geralmente são mais arrastados. A meningite fúngica costuma fazer mais uma meningite crônica, que do, passa, dura mais de quatro semanas aí com o paciente com sintomas. E a gente tem que sempre pensar um pouco mais nos quadros de meningite fúngica, em quadros arrastados assim de dor de cabeça, quando a gente tem um paciente que tem imunossupressão. Está imunodeprimido, ou seja, por uma doença, às vezes ele tem um vírus do HIV não está controlado, ou ele usa alguma medicação que seja imunossupressora, está fazendo algum ciclo de medicação imunossupressora, então ele fica mais predisposto aí a ter principalmente criptococose. Doutor, o que é medicação imunossupressora para as pessoas poderem entender? São, são medicações usadas para doenças, principalmente doenças inflamatórias, autoimunes, que elas é, fazem com que o nosso sistema imune baixa um pouquinho a guarda, né, com o objetivo de aliviar os sintomas da doença, mas às vezes ela pode, né, abaixando a guarda aí, ela pode abrir caminho para algumas infecções oportunistas. Doutor, é, assim, falando no geral, qual é o tipo de meningite é mais grave que nos últimos, nos últimos anos tem acometido as pessoas? Dos quadros de meningite, a meningite que tem potencial mais letal? é meningite pelo meningococo, é a doença meningocócica que a gente uhum. fala, né? A meningite por meningococo, ela tem uma letalidade alta e ela aumenta a letalidade quando junto com a meningite a gente também tem o que a gente chama de é, meningococcemia, que é quando a, o meningococo está na corrente sanguínea do paciente, tá? Ele geralmente faz umas umas umas, umas pintinhas na pele, assim. Então, o paciente que tem meningite por meningococo e junto com a letalidade aumenta. Doutor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores aí sobre a meningite, os cuidados, né? Bom, a mensagem é que é, lembrar desses sintomas né, de dor de cabeça, de febre, de principalmente a rigidez de nuca mais em pacientes adultos, né, de ficar com aquele pescoço travado, de sempre procurar ajuda médica, de procurar o posto de saúde, procurar a, a UPA ou o hospital, o que for mais fácil, mais próximo, que consiga mais rápido, para poder passar por uma avaliação e ver se realmente é um quadro de meningite ou não. Né? Também não deixar de fazer as medidas de proteção, né? de é, tomar as vacinas, as mães aí vacinarem as crianças, seguir bem o calendário vacinal, é, manter bons hábitos de higiene e bons hábitos de vida. Né? Ser saudável é bom para qualquer doença que a gente for sentar aqui e conversar. Doutor, gostaria de agradecer. Para mim é uma grande honra e tenho certeza que é uma honra para os nossos seguidores ouvir você falando claro. sobre a meningite. Foi muito bom. Obrigado. Eu deixo em aberto um convite para você para um outro assunto, claro. né, com o nosso programa Dicas de Saúde. Que Deus te abençoe e continue sendo esse médico maravilhoso, que eu conheço obrigado. o seu trabalho e cuidando muito bem dos pacientes. Agradeço muito. muito Deus obrigado. te abençoe. Eu que agradeço o convite. E o nosso programa chega ao final com mais uma dica de saúde muito interessante para você. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.